Olá amiga, olá amigo! Ótimo mês para todo mundo, hein? Começamos aí a semana e o novo mês com o sol brilhando, aparecendo, iluminando e aquecendo novamente todo o estado de São Paulo. Calor volta de 30 graus no interior do estado, capital chega até os 26, o litoral até os 23, 24 graus porque tem ar frio no Oceano Atlântico. A situação do tempo continuará boa nos próximos dias com muito sol e clima muito seco. Grande abraço a todos! O aumento tempo.